Meus amores, eu sou Nath tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! Gente, o vídeo de hoje vai ser a tag TMI, muita informação. E a primeira pergunta é o que você está vestindo? Gente, eu estou vestindo aí. Essa blusa e uma calça jeans. Próxima pergunta. Você já se apaixonou? Sim, várias vezes. Eu me apaixono pelo urso, pela comida, por tudo. Qual é a sua altura? Eu tenho 1,70m. Quanto você pesa? 73kg. E algumas gramas. Tem tatuagem? Não. Tem pincer? Também não. Programa favorito? Eu não assisto televisão, então eu não tenho um programa favorito, né? Agora, se falasse canal no YouTube favorito, já era outra história. Algo que sente falta, meu ensino médio. Nossa, eu tenho uma, nossa, uma saudade. Uma... Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia voltar no tempo do ensino médio. Meus amigos de ensino médio, sou apaixonada até hoje. E se eu encontrar... Nossa, é a melhor coisa que tem é encontrar o pessoal do ensino médio. Música favorita. Minha música, no momento, está sendo... Cerveja de garrafa. Gosta de de cerveja de garrafa. E no E toda vez que eu relaxo, eu imagino mundo belo assim com você do Quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos Ai gracinha, mas eu faço 20 agora em setembro Já aceito presentes, tá bom? É, signo, eu sou virginiana, com ascendente Sagitário, eu sou um amor de pessoa, meu Deus Que merda Sabia não? Qualidade que você procura em um parceiro Comprometimento e me amar Cor favorita? Eu gosto de todas as cores em geral Mas minha preferida é preto e roxo Música alta ou suave? Música alta, com batidão, pra gente dançar Muito Onde você vai quando está triste? Gente, aqui ó Aqui é o meu refúgio Com os meus ursos na minha cama É aqui quando eu tô triste Eu vou, fecho a porta do quarto E é eu e meus ursos Quanto tempo você leva pra tomar banho? É... Depende, de meia hora a uma hora. Sim, meia hora a uma hora. Eu demoro muito no banho. Eu fico viajando lá dentro. Que onda é essa, meu irmão? razão pela qual você entrou no YouTube. Bom, é, eu fiz 50 fatos sobre mim. Quem não assistiu, o link vai estar aqui no card, em algum lugar aqui em cima. Eu entrei no YouTube porque eu assistia muito Chafurdaria do Caio Oliveira e o Júlio Cossiello, canal canalha. E eu era apaixonada nisso, eu sempre gostei. E eu nunca tive oportunidade até então. Assim que eu consegui ter alguma coisa pra filmar, pra ter uma luz na minha cara... <risos> Aí eu já comecei a gravar. O que você não gosta em uma pessoa? Pessoa que quer ser o que não é, metida. Quer ser rica e é pobre, quer ser legal, engraçado e não é. Eu gosto de pessoas sinceras, que é o que é. Não diga, digo sim. É, última pessoa que você falou, minha mãe, há uns 10 minutos atrás. A relação entre você e é a última pessoa que você mandou uma mensagem. Ai, eu mandei mensagem pra minha tia. <risos> Amo demais, minha tia. Amo muito. Comida favorita. Gente, eu sou goiana, então assim, galinhada, com piqui e Nossa, não há coisa melhor. Feijão tropeiro e carne assada também é muito bom. Lugar que você quer visitar. Eu morro de vontade de conhecer. Conhecia é ótimo. De conhecer as Ilhas Maldivas. Eu ainda vou lá, com a ajuda de Deus. <risos> Sabor favorito de doce. Eu gosto de chocolate branco. E chocolate com amendoim, eu sou apaixonada. Quais instrumentos que você toca? Gente, eu não toco tocar, tocar, eu não toco instrumento nenhum. Só toco de triscar mesmo. Mas é, o instrumento que eu arrisco, mais ou menos, é o teclado. E o violão eu parei de praticar, então nem, nem tento. Último esporte que você jogou? Foi Society. Última música que você cantou? Basta de e de cerveja de Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que gostem, se inscreve no canal se você não é inscrito se você tá vendo esse vídeo pelo facebook vai aqui, deixa o um like vai lá em cima, aqui ó aqui em cima tem o um link do canal vai lá, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal deixa o um like, deixa o um comentário um beijão meus amores e até o próximo vídeo, tchau!